Que o Tony Boy causou um grande sucesso, isso você já sabe, né? Mas agora, você sabia que ele foi elogiado em uma live do Ninja pelo próprio Ninja? Então vem comigo e só confere. Em uma live do Ninja em 2018, ele estava reagindo às jogadas, aqueles vídeos de melhores jogadas, sabe, que compilam? Normalmente nos Estados Unidos, eles têm o costume de fazer muito isso, e o Ninja estava reagindo. E daí, em uma parte desse vídeo, aparece o Tony Boy, jogador brasileiro, dizendo o seguinte, Tony Boy, o melhor jogador do Brasil, the best Brazilian player e daí o ninja reagiu e veja só o trecho depois eu vou falar o que que o ninja falou na versão traduzida E o ninja disse o seguinte: abre aspas, "Meu Deus, esse cara não morre nunca." O ninja realmente ficou impressionado, dá para ver no tom de voz dele. E galera, ele gostou muito do Tony Boy Muita gente fez vídeos sobre isso Até o próprio Tony Boy fez um vídeo Chamado Se o Ninja Falou Tá Falado né Com alguns highlights dele E mano, isso mudou muito Foi uma das coisas que mais marcou Em 2018, cara, porque o Ninja O maior streamer E youtuber de Fortnite no planeta Falou bem de um brasileiro Que joga Fortnite Então isso causou muita alegria Nos brasileiros E depois disso começou a surgir um monte de jogador com blackout, pulga boy, parece que deu mais confiança na nossa na comunidade. e aí galera gostou do vídeo? se gostou deixa seu like para fortalecer o canal e deixa e deixa sua sugestão de vídeo aqui embaixo nos comentários, beleza? é isso, valeu, falou e tchau, fui.